Correu muito para ajudar, e esse é o momento do 9, né? O momento de consagrar e fazer o gol e correr pra galera. Felipe Alves na bola! Tiro livre na marca da Cal! O juizão, o xará, né? Felipe Alves também. Não, não pode invadir. Tá autorizado, veio o Felipe Alves, pé direito da bola, golaço! do Grêmio de Maringá Felipe, Felipe, Felipe Alves, balança a rede levanta a galera no vídeo Davis pé direito na bola bateu firme, sem paradinha mas goleiro para um lado e bola para o outro de novo Léo bela cobrança né